Bem-vindo a mais um bloco nosso do Papo com a Dama! Esse bloco especial que eu gosto é a gente mais aqui, mais íntimo a gente, tá até na rede aqui pra vocês, viu? É esse bloco que a gente bate um papo gostoso sobre o Steel Frame, contando um pouquinho de história, experiência. E é o seguinte, esse vídeo é especialmente para falar sobre a história do Steel Frame. Muitas pessoas ficam assim... Outras pessoas falam assim, Ah, Steel Frame, eu sei que não é tão novo assim, mas eu não sei direito de onde veio como é que surgiu também, né? E eu vou te falar, você conhecer a história do sistema que você trabalha ou que você tá oferecendo é muito importante pra pessoa ter segurança de que você realmente domina aquele assunto, né? Vou te dizer, te ajudou muitas vezes até começar a vender um pouquinho melhor. E foi isso que me ajudou, vou te dizer. Gente, quantas vezes eu contei a história do Steel Frame pra um cliente, né? E ele, porra... Que legal, cara E aí você acaba sem querer Só nessa brincadeira da história Passando bem mais segurança pra ele Se você não me conhece Quer saber que louca é essa que tá falando Eu sou Helena Rodrigues Conhecida também como Dama do Gesso Tô no mercado do steel frame já há quase 15 anos Conversei, contei a história pra pessoas de todas Todo o Brasil fechando negócios Por tudo quanto é cidade e estado Que você pode se imaginar, viu? É muito lugar É dali raças raça de lugar E falando de história Falando de cliente Falando de evolução Vamos começar um pouco Primeiro ponto que você precisa entender O Steel Frame, ele é a evolução do wood frame. Você que não sabe o que é o wood frame, dá uma olhada aqui no YouTube que eu tenho um vídeo falando certinho sobre o que é o sistema e como é que ele funciona. O wood frame, né? Ele foi desenvolvido, nossa, na época de colonização. Galera antiga mesmo, não tinha nem eletricidade, a galera já fazia o wood frame. E a concepção era você ter vários perfis de madeira, é claro. ok? Que formavam uma estrutura principal e fazia-se o fechamento com ripas, que é aquele siding que a gente tem, né? E a gente construiu assim, né? A galera, no mundo todo, construiu assim por muitos e muitos anos A gente vê muito, principalmente na Europa, que é um país extremamente frio E muito abundante madeira Estados Unidos, Canadá também, a gente tinha muito disso, tá? E era a construção até mais barata que a grande maioria das pessoas podiam fazer. Aquela construção até mais antiga de tijolo, pedra, etc. Aquilo era pra galera mais nobre. Então a galera mais simples, meros mortais, né? Faziam de wood frame. E o que que acontece? Ao longo dos anos, a evolução, a construção civil foi evoluindo, foi desenvolvendo mais. E aí as pessoas começaram a pensar. Nossa, a gente constrói de wood frame já há tanto tempo. Como é que a gente pode otimizar isso? Como é que a gente pode melhorar isso, né? O que é melhor do que madeira? Foi então que em 1933, na Feira de Construção Internacional que tinha em Chicago, foi lançada a primeira casa de steel frame, onde eles pegaram os perfis que originalmente eram de madeira e substituíram com perfis de aço. O que, que acontece? Como se trata de uma carga bem distribuída em vários perfis, o nosso aço foi aço de chapa fina. Não precisou ser perfil pesado igual tradicionalmente, até tinha, né? Os perfis I nessa época já tinha perfil de aço pesado, nossa, já tinha beça. O perfil de aço pesado é antigo. Então, na, em 1933, foi lançada né, a, a solução de steel frame. Só que nessa época ainda, o aço não era tão abundante, não era tão disponível. Principalmente porque a gente estava entre guerras, né? Tinha acabado a Primeira Guerra Mundial. Logo em seguida, depois disso, que teve esse, uh, o início da Segunda Guerra Mundial, né? Então, durante a Segunda Guerra Mundial, o aço era utilizado principalmente para quê? Os militares, né? Fazer navio, fazer avião, fazer bala, fazer arma. Então, o aço era utilizado muito mais pela indústria militar do que pela indústria da construção civil. Exatamente por esse motivo, e também por causa da guerra, né? As pessoas não focaram muito em continuar com a história do Steel Frame. Depois da Segunda Guerra Mundial, a gente tinha o um mundo inteiro destruído, gente. Principalmente os Estados Unidos e o Japão, né? Que foram super afetados. Então, o que, que aconteceu? Foi... Após a Segunda Guerra Mundial, onde que a indústria militar não usava mais tanto o aço. E também, uh, a gente teve uma destruição de massa muito grande, que o Steel frame fez assim, ó, Deu um boom, assim. E até porque... Esse, gente, dá o um boom. É o nome do meu curso online, viu? Que eu ajudo você a vender. Ah, mas não é por causa disso, não, viu? <risos> o Steel Frame, ele deu um boom, tanto nos Estados Unidos quanto no Japão, né? Que são as principais referências pra gente quando a gente fala, né? De revolução na construção civil. E por que isso, né? Vou contar primeiro nos Estados Unidos. As pessoas tinham muito aço, a indústria militar e de armas não tinha mais essa demanda e o preço do aço acabou caindo, acabou baixando e te, tinha aço em abundância então eles foram e falaram, cara, vamos aproveitar e já começar a construir de forma mais resistente, mais forma otimizada e o aço é exatamente isso, né só para você ter ideia, o coeficiente de madeira é tipo assim, 2, 3, é um negócio absurdo ainda depende da madeira, o coeficiente de segurança do aço é 0,35 0,25, alguma coisa assim, não lembro de cabeça agora não, viu, só um de cabeça e aí o que, que aconteceu? Começou-se a construir muito com steel frame. E pra você ter ideia, até o final da década de 90. Olha a lua papo da dama descontraído. Então o que que acontece? Pra você ter noção Até o final da década de 90 25% de todas as novas Casas que estavam sendo construídas Ou reconstruídas Foram de steel frame, exatamente Por causa disso, dele já fazendo A transição do wood Pro steel e essa disponibilidade Do aço que a gente tinha Porque agora, né, a indústria militar não Consumia mais tanto. E outro lugar Também com steel frame bombou geral Foi no Japão. Por quê? No Japão As construções em madeira são muito, muito, muito tradicionais. Mais tradicionais até do que na Europa e, na, e nas Américas, né? E lá, exatamente, por ser tudo muito madeira e madeira aparente, eles deixavam muita madeira aparente, quando teve os bombardeios, as cidades... Lamberam, pegaram fogo loucamente. Ei, e aí foram que eles falaram, cara, a gente não pode mais correr esse risco de ter problema com incêndio. A gente precisa tomar cuidado. Então foi quando eles tomaram a decisão de reconstruir, grande parte, não vou dizer que é 100%, reconstruir todas as cidades utilizando a metodologia do Steel Frame. Exatamente por causa do incêndio. E pra você ter noção, logo após a Segunda Guerra, eles tinham que cumprir esse déficit de milhões de habitações. E o Steel Frame foi a solução que foi adotada pra eles. Então, o nosso sistema começou a evoluir, se desenvolver exatamente assim, depois da Segunda Guerra Mundial, e foi principalmente nesses países, que hoje em dia são muita referência, né? E o que eu acho até mais interessante, você sabe que o Japão tá muito próximo da Austrália e da Nova Zelândia, né? Então a gente teve também automaticamente esses países sendo influenciados diretamente. E se você não sabe, o meu treinamento principal aconteceu na Nova Zelândia. Ah! <risos> Ahá! Foi onde que eu trabalhei. Fiquei lá, já fui duas vezes. Alguns meses, viu? Em treinamento. E aí, a história do Steel Frame é essa. E daí, depois da Segunda Guerra Mundial, década de 90 em diante, uf, só sucesso. A gente usou o Steel Frame pra caramba e utiliza até hoje. Inclusive, eu acho até que essa é a tendência que tá acontecendo no mercado aqui do Brasil. As pessoas estão vendo, né? A questão da evolução. Igual eles viram antigamente que tinham que sair do mood pra alguma coisa melhor. A gente tá vendo que a gente tem que sair do cimento, tijolo, né? E pra alguma coisa melhor e o Steel Frame tá sendo a solução. Então se você curtiu esse vídeo, se você gostou um pouco da história, se você gostou aqui do papo com a dama, um negócio bem descontraído nessa rede maravilhosa, não deixa de curtir e botar o seu like aqui nesse vídeo. Não deixa de se inscrever aqui no canal e botar aquele alertinho pra você continuar recebendo. Se você quiser saber algumas histórias ou curiosidades também, com um papo descontraído igual a gente tem, é só mandar aqui embaixo nos comentários. Grandes beijos, tchau, tchau e até o próximo vídeo.